Transportar várias lentes nunca foi tão fácil. Hoje sem precisar usar uma bolsa de câmera de transporte a sua vida vai ficar muito mais fácil com o suporte flipper de adaptação dupla da Conlight. Hoje na loja temos tanto para Canon, Nikon e Sony. Na lateral do adaptador existe uma alavanca que facilita a troca rápida de lentes, entre o suporte da câmera e o suporte do flipper. O suporte flipper duplo é usinado em alumínio, com uma fivela de aço durável que trava e suporta lentes com peso de até 20kg. Com a lente travada no suporte flipper, agora você pode transportá-lo confortavelmente com a alça de ombro de algodão que vem inclusa no produto. E agora eu vou te passar algumas características importantes Quando falamos de Canon, ele suporta lentes com montagem EF e EFS Quando falamos de Sony, ele suporta lentes com montagem E-mount E quando queremos falar de Nikon, ele suporta lentes de montagem F-mount Curtiu o produto? O link está na descrição e corre que são poucas peças Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal.